Paz Senhor, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz e hoje eu estou começando uma coisa diferente. Você já percebeu que na Bíblia tem vários números que se repetem e muitas vezes tem um número específico para alguma coisa que acontece e você não entende muito bem o porquê daquele número? Existe uma coisa muito interessante na Palavra de Deus que é o significado por trás desses números. Sabendo disso e entendendo que quando você entende o significado daquele número, aquela parte do texto bíblico passa a ter um significado muito mais profundo, eu gostaria de fazer uma coisa diferente. Durante os próximos 12 dias eu vou estar postando 12 vídeos falando sobre o significado de alguns números da Bíblia. Desse jeito vai ficar mais tranquilo para você encontrar o número nos vídeos e também para você fazer essa absorção do qual o significado de cada um. Então, eu vou estar postando aqui e eu espero que vocês possam seguir isso, porque pelo menos para mim fez muita diferença ler entendendo qual é a essência de cada número utilizado na palavra. Hoje eu vou começar com o número 1. Um. 1 um é único. Primeiro, ímpar. O que isso significa na palavra de Deus? O 1, um, ele traz a harmonia. O 1 um está falando de Deus por si. Quando a palavra... Vem precedente do um, do ímpar, do primeiro ou da primazia. Está falando da vontade de Deus, da expressão do Senhor. Quer ver um exemplo? Tipo em Timóteo, fala que só há um Deus. Quando só há um Deus, nós estamos falando do Deus único, verdadeiro, grande e poderoso. Logo, o um, ele traz essa questão de ligar ao Senhor. Quando a gente procura no Google, por exemplo, um, fala lá, o primeiro ímpar. Ímpar também significa aquilo que é único e não precisa de um par, não precisa de algo a mais. É totalmente é, poderoso o suficiente para estar forte ali, sendo um só, um pilar. Então, quando nós pensamos em Deus em relação a ele ser único e ser um, apesar de que mais pra frente nós vamos falar da questão do triuno, mas o um, o único, o Deus primeiro, o que é todas as coisas, ele é completo. Porque o um é isso. Ele é um número essencial, ele é a base de todos os outros. Então, quando nós falamos que o Senhor é o alfa e o ômega, nós estamos falando de um único Deus que tem o seu começo e o seu fim em um só. Mais do que isso, a unidade. A palavra de Deus ela é muito clara quanto à unidade. A igreja deve ser unida, as pessoas devem orar em unidade, o propósito deve ser o mesmo. Jesus falava muito disso, que todos eles estavam entre um. E esse um, ele é todo dedicado ao Senhor. Nesse ponto, a gente começa a perceber duas coisas legais. Sobre a primazia, o primeiro, o começo. Na Bíblia, várias vezes, as crianças, os primeiros filhos, os primogênitos, eles são os, não só os preferidos, mas eles são os principais. Aqueles que vão ter que cuidar de todas as coisas, receber a herança, Além disso, quando tinha a toda a colheita, a oferta ao Senhor era a primeira colheita, a primeira parte, o primeiro rendimento. E isso também fala do dízimo hoje em dia. Quando você recebe seu salário, você deve pegar a primeira parte para o dízimo. Não é criar um boleto para o dízimo e não também pagar todas as contas e o que sobrar é o dízimo, mas pelo contrário, respeitando a questão da primazia de Deus como sendo o primeiro, eu pego tudo que eu ganhei e eu pego primeiro a parte de Deus, porque assim eu estou dedicando e consagrando todo o resto ao Senhor. Tudo que vem primeiro tem relação com Deus, Deus o Senhor. Nesse caso, nós também temos que entender como começa o ano para o Senhor. Ele declara que a Páscoa é o início dos meses. Na palavra de Deus, é a Páscoa onde o Senhor Jesus faz tudo. Ele vem e cria todas as coisas. Então, é, no sentido de, para nós, de Senhor Jesus e sacrifício, de Senhor Jesus e, e partir do pão e beber o cálice. Então, o primeiro mês é aquele onde Cristo fez a ligação conosco. A Páscoa, na Bíblia, inicia o ano. O primeiro é o começo, porque tudo se inicia nele. Nós começamos em janeiro e nós temos o ritual do ano novo, que vem depois do Natal e a Páscoa é só em abril. Mas isso não nos impede de consagrar os nossos primeiros dias do ano também, sabendo que essa era a vontade de Deus. Então, toda vez que você olhar para a Bíblia e ter o número um, o primeiro, ou a primazia ou ímpar, você vai entender que aquilo se refere diretamente à essência de Deus. Além disso, existe uma lei teóloga, mas existe, que é a lei da primeira menção. Cada vez que você ler a Bíblia e ver pela primeira vez uma palavra, aquele sentido onde aquela palavra está é o sentido principal dela por toda a Bíblia. Então, se é a primeira vez que você vê na Bíblia a palavra água, tá falando sobre criação de Deus e vida, sempre que houver água vai estar tá falando de criação de Deus e vida. A primeira vez que você vê na palavra de Deus a questão de joelhos, se está falando de se dobrar para adorar e para é, agradecer ao Senhor e se dedicar a Ele, então sempre que falar de joelhos nós estamos falando dessa submissão. Isso é muito maravilhoso, porque cada vez que você ver primeiro a palavra na Bíblia, você vai olhar o contexto e vai ver do que ele se trata. E mais pra frente, quando você ler de novo, você vai poder relacionar aquilo com o primeiro conceito. Porque um é harmonia, é unidade, é significado em si próprio, é o próprio Deus. Isso é muito legal, né? Eu espero que vocês gostem como eu. E eu vou continuar fazendo esses vídeos, o próximo vai ser do número 2. E assim nós vamos. É uma coisa interessante de saber, existe uma base de números na palavra de Deus, do 1 um ao 7, onde daí pra frente, é, os outros números são a combinação do significado entre eles. E eu espero que vocês gostem disso. Então lembre-se bem, o 1 um tá falando do único Deus, aquele que é salvador, maravilhoso e perfeito em sua glória. Amém? Que o Senhor te favoreça.